Olá, it's me Thaia Sejam bem vindos ao meu canal. Hoje eu venho vos mostrar como eu faço as minhas sobrancelhas. Então vou começar por escovar as sobrancelhas. Eu, sinceramente não faço muita coisa porque eu sigo o formato da minha sobrancelha. Então primeiro vou passar esse lápis da MAC embaixo até o fim. E depois vou preencher no meio. É muito importante não carregar muito no início das sobrancelhas para ele ficar mais natural. Nesse outro lado eu já passei em baixo e estou apenas a carregar mais nos sítios onde achei que estava a precisar mais do lápis. Depois de passar o lápis, eu depois esfumo tudo para ficar uniforme. Aqui eu vou passar um corretivo mais claro em baixo e depois um corretivo mais escuro em cima. A razão que estou a fazer isso é porque ele fica com um ar mais natural quando eu faço isso. Eu aqui vi algo que não estava a gostar, então peguei o lápis e passei de novo no sítio onde achei que tinha que ficar um pouquinho mais escuro. E é assim como eu faço as minhas sobrancelhas. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like, partilhar e subscrever. Tchau!